Nossa voz, Aleluia Leluia. Lelu, quando estamos unidos, estás entre nós.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 E a palavra do Santo Evangelho é o próprio Jesus falando com a gente, Ditinho. Sim, para mim. É. E Ele fala através dos seus apóstolos. E eu quero convidar a criançada hoje para vir bem pertinho aqui, como aquelas pessoas também sentavam-se ao redor dos apóstolos para ouvir qual a mensagem que eles tinham de Jesus para aquelas pessoas. Isso, vem amiguinho, vem amiguinha Pode sentar aqui, isso Todo mundo sentando abaixo da escada Para a gente poder enxergar bem Vem amigo, vem Vem para entregar Vocês conseguem fazer assim, ó esse coração que Deus te deu para amar, não para odiar Todo mundo vem amigo, vem, vem ou vem. Oh, vem para entregar O coração aqui no peito Esse coração que Deus te deu para amar, não para odiar É para isso que Deus nos deu um coração Para a gente poder amar as pessoas Não para ficar com ódio aqui dentro É mesmo? É? E nós conhecemos dois amigos de Jesus que amaram o Senhor de todo o coração. São eles, os grandes apóstolos Pedro e Paulo. Conhecem São Pedro e São Paulo? Quem aqui participou da festa junina, dançou quadrilha? Hã? Mas vocês sabem qual que é o sentido da gente festejar? Esta festa junina assim com danças, com comida, hein? é para lembrar de três pessoas, não é mesmo? Três santos. Vocês sabem quem são, né? São João, Santo Antônio e São Pedro. É por isso, não é? E hoje a gente festeja de forma especial São Pedro mas também a gente lembra de alguém tão especial quanto ele, que é São Paulo. É mesmo, Dutinho? Sim. Olha, padre, eu não sei, mas tem dois caboclos ali, ó. Eu não sei quem é não, mas são barbudos. Quem será que é eles? Olha, estão com uma auréola na cabeça, não é? Alguém conhece? Auréola, essa luz aqui na, na cabeça, né? Normalmente é anjo que tem, santo, né? Vocês têm uma auréola também aí? Invisível? Tem? Tem? Vou perguntar para o pai e para a mãe de vocês, né? Quando que aparece essa auréola? É, é melhor lá em não casa, perguntar, hein? não, hein, padre? Quem será que são esses dois aqui? É, quem, ah? quem é? Vamos perguntar. Vamos lá, vou perguntar. Eu sou Pedro. Pedro? Eu sou Paulo. Parece dupla sertaneja, padre? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo? Com vocês, Pedro e Paulo. As duas colunas da igreja. E olha, que a gente tem. A representação da nossa igreja, não é? E não é assim lá na frente? É, mas só que não é só a igreja física, é outra igreja formada por pessoas. Mas vamos então conversar um pouquinho com Pedro e Paulo, hein, Ditinho? Sim. Hã? Vamos perguntar aí para eles, né, padre? Isso. Eu quero saber do Pedro ali, Hã? por Opa. que ele tem aquela chave na mão? Por que você tem essa chave em Pedro? Essa chave foi Jesus que me deu. Ela representa a chave do reino dos céus. Ela simboliza a missão e o poder que Jesus deu à igreja. É Um bom exemplo que eu poderia mostrar hoje seria a chave da casa de vocês. Com quem ela ficaria? Com seus pais ou com quem eles confiam, não? Exatamente por isso, porque eles confiam. E eles cuidam bem dessa casa. Muito bem. E a chave então... lá de casa é dois, três só que tem. É só. só é papai? só quem a gente confia, papai? então Pedro, a Jesus mamãe? realmente confiou em você, não é? E Paulo está aqui também conosco, viu Ditinho? Ele tá aí, né, Padre? Isso. Eu vi ele aí também. Ô, Paulo. Você tá trazendo uma espada aí na sua mão e tem um livro, né? Isso. É. Por que isso? Por que dessa espada desse livro, hein? É que antes eu perseguia os cristãos, os amigos de Jesus. Hum. E depois, o que, que aconteceu? Você então conheceu Jesus e... E aí eu me encontrei com Jesus, eu conheci Ele, eu mudei a minha ideia, eu mudei a minha vida. E passei a ser um amigo dEle. Passei a anunciar as maravilhas que Jesus fez. A minha espada... É a palavra de Deus. Que lindo, Padre. Coisa Isso. linda. Muito lindo. Olha só. Então, todos nós podemos ter uma espada, né, todos Padre? Todos nós. A palavra a de palavra Deus. A palavra de Deus. Que Paulo pregou com todo entusiasmo. E também nós podemos cuidar das coisas de Deus. Como Pedro o fez. Porque ele é o primeiro Papa, vocês sabiam? É. Olha, depois, aqui, aqui ele está jovem, não é? Mas depois nós vamos ver a representação do primeiro Papa, que é São Pedro, desse jeito. Olha só, é parecido ou não? Hã? Ah, ficou diferente, porque aqui ele está é um mais velho, velho né? Hein? Todo diferente, hein? Todo mundo vai ficar velhinho. Você consegue se imaginar um dia velhinho? Hã? Olha, não consegue ainda se imaginar, velhinho? Mas a gente vai ficar um dia, não vai? Todo mundo que viver até lá vai ficar assim. E esses homens, até o final da vida deles, viveram por Jesus e com Jesus. Ô padre, será que eles dois são amigos? Porque eles falaram que são amigos de Jesus, mas será que eles dois são amigos? Vocês são amigos também? Sim. Mas será que esses amigos se entendiam sempre? Ah, eu acho que em algum momento um pensava de um jeito, o outro pensava de outro. Porque eram bem diferentes, não é? Mas eles tinham algo em comum, que é o amor por Jesus, o amor pela igreja. Isso fez com que eles se tornassem ainda mais amigos, apesar da diferença que cada um tinha um do outro. Você é igual ao seu irmão? Quem tem irmão e irmã aqui, primeiro? Ah, bastante gente, né? Ela... Você é parecido com o seu irmão, com a sua irmã no jeito de ser? Não, sim, mas em tudo? Só se for gêmeas, nós temos duas gêmeas aqui, cadê elas? Aqui ó, mas será que elas, olha elas são bem parecidas mesmo, né? Também tem dois gêmeos ali, olha. Mas será que eles são parecidos em tudo ou não? Vou perguntar para as mães. Nada, completamente diferentes. E olha, São Pedro e São Paulo também são pessoas muito diferentes. E cada um deu aquilo que tinha para Jesus com o seu jeito de ser. Né, vovó? Vem aqui com a gente, vovó, conversar também. Nesse momento. E alguém vai precisar também dar uma ajuda para a vovó chegar aqui, não é? Quem que vai ser o cavaleiro ou a senhorita que vai ajudar a vovó. A vovó está cansada hoje. Isso. Olha, um dia a gente pode ficar velhinho como a vovó também, não é? Então por isso que a gente tem que cuidar bem dessas pessoas para a gente também um dia ter a ajuda de alguém com o mesmo carinho com o qual a gente quer agora amar a vovó e Todos avós Aê Mesmo porque esse também é o mês em que a gente vai comemorar os avós de Jesus, né vovó? É verdade padre É o mês dos avós esse mês também <risos> Dos avós <risos> Vem aqui vovó E olha a senhora viu, o que a senhora achou de Pedro e Paulo, hein? Que história mais linda, que história mais linda dessas duas colunas da igreja. Esses meninos fizeram coisa bonita para a nossa igreja. Como é bom a gente saber a história de São Pedro e São Paulo. Nossa, duas, dois homens fortes da nossa igreja, né padre? É, eles são tão fortes que eles são como duas colunas que sustentam a igreja. Aqui na igreja física, a gente não tem duas colunas? Ó, uma atrás de São Benedito e essa outra aqui. Elas ajudam a sustentar essa estrutura. Se não tivesse coluna, como é que seria? hein? Eu nossa. acho que cairia o teto. Ah, cairia, né? E até nessas paredes nós temos também, né? Outras colunas, umas vigas assim para sustentar. E aqui é a nossa igreja que representa a nossa comunidade. Olha quantos tijolinhos aqui, ó. Que, pode ficar aqui, Paulo e Pedro Olha quantos tijolinhos que eles estão sustentando Como as duas colunas, os dois pilares da igreja Tem alguém aqui que chama Pedro? Tem alguém que chama Pedro? Que está aqui com a gente? Tem alguém que chama Paulo? Tem, né? Então, olha, depois de São Paulo Vieram também outros Paulos Que é aquele ali que está com a gente, ó que é inclusive da Pastoral do Dízimo também, que participa da igreja. E quem mais será que é esse tijolinho que forma a igreja do Senhor? Ditinho? Sim. Ditinho. Vovó, será que tem mais gente aí que é tijolinho ou não? Ah, eu acredito que tem bastante tijolinho Pergunta nessa igreja. Pergunta o nome de algum tijolinho aí. Como que é seu nome? Eloá. Eloá. Eloá, Eloá também é. Olha só Outro nome, outro nome, o seu Maria Eloísa Maria Eloísa Cada pessoa que participa da igreja é como um tijolinho Eloísa com S ou com Z? É com S o seu nome? Ah, tá Muito bem Tem mais algum outro menino também? Qual o seu nome? Davi Vovó, já pensou se a gente for completar todos esses tijolinhos? É, muito tijolo. Vai ter mais tijolos ainda, né? Que vão se unir aqui. Muito. Porque cada pessoa faz a sua parte para formar essa grande igreja que é a família de Deus, né, vovó? Exatamente. Só, só padre, ó. olha, por exemplo, vamos olhar o tamanho dessa igreja. Ah, é grande mesmo. Quantos tijolinhos não tem para formar esse templo aqui? Não é verdade? Muitos, muitos. Agora, para formar a igreja povo de Deus, somos nós. Por isso que o padre foi escrevendo ali ó, cada nominho, porque todos nós aqui, nós formamos essa igreja. E se a gente tirar um tijolinho dali, a igreja... Vai ficar um buraco e é perigoso cair. Exatamente! Então, por isso que tem que ficar tudo unido, tudo grudadinho, né? Fica tudo junto. Por isso que a igreja ela tem que ser unida. Se a igreja não é unida, tudo desaba. O padre Adriano. É verdade? Ou se não, olha só, a gente não consegue aumentar a construção também. Oi, Ditinho. A vovó me contou uma história mais ou menos assim. Entre os tijolos vai uma massa que chama cimento. Isso. Jesus, na nossa igreja, é como esse cimento. É ele que nos mantém unidos. Então, e é Jesus que mantém unido também, irmão com irmão, na é verdade, lá em casa. Aí, quando nós nos afastamos de Jesus, que nós deixamos essa massinha acontece aquilo que a vovó falou lá, fica um buraco na parede, que é a nossa igreja, então por isso Pedro e Paulo são amigos de Jesus e nós também devemos ser, para permanecermos unidos. Jesus morreu numa cruz para unir todas as pessoas a Deus, o céu, a terra e também cada um de nós ao próprio Deus. E olha só, a a Volina falava dessa igreja tão grande que demorou para construir, né Valina? Só demorou. lembra da igreja antiga que era pequenininha, uma capelinha Bem pequenininha. É? Bem pequenininha Quantas pessoas rezaram já aqui naquela capela antiga Quantas pessoas fizeram sua doação Para que essa igreja grande hoje pudesse nos acolher, na é verdade? Então cada um tem que fazer a sua parte Oi meu anjo, diga Ela diz que conhece uma igreja que é muito pequenininha. E todas as igrejas precisam da ajuda das pessoas para se manter, não é verdade? Então olha só, a gente tem aqui a cruz da igreja. Eu queria chamar as meninas de Nossa Senhora. E agora elas vão mostrar para nós que se cada um der a sua parte, cada um ajudar né, com a sua oração, com a sua doação, com o seu dinheiro também, não é? a gente consegue manter essa obra. Vamos ver, meninas? Pode chegar mais. Pode vir todo mundo aqui pertinho. Um coração para amar Para perdoar e sentir Para chorar e sonhar Vamos colocar? O que será que vai formar, hein? Um coração para sonhar, isso. Inquieto e sem Vamos cantar cabater, juntos. Ansioso por entender. Já, já imagina o que, que vai dar, as não é? Coisas que tu Eis o que eu venho te dar. Eis o... Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é coração, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar. Eis o que eu ponho no altar. Toma Senhor, que ele é teu. Meu coração, vamos fazer assim. Meu coração não é meu. Vocês viram que quando cada menina trouxe um pedacinho, uma parte que estava com elas, esta cruz se transformou num coração que mostra Como nós podemos amar Jesus sendo unidos Não é vovó? Exatamente, olha que bonito O que, que a união faz na vida da gente? Forma um lindo coração Coração significa amor, significa vida Significa participação Muito Isso. bem Isso, e a nossa participação tem que ser assim A gente tem que fazer a diferença Quando você não vem a missa fica um local vazio no banco esperando por você. Né? Mas a gente também precisa ser responsável pela nossa igreja. E é por isso que a gente participa ajudando em alguma pastoral. A gente participa também dando aquela parte né, do, do salário que a gente tem. Falando, olha, agora eu vou devolver para Deus aquilo que eu recebi dele. E o que, que a gente recebe? Saúde. Oportunidade. O que mais, vovó? Alegria, paz, felicidade. Olha, padre, vou falar para vo vou dar um testemunho meu. Sabe que uma vez, lá quando eu era muito mocinha, lá para trás. Faz tempo, hein, vó? Vai de ti, fica quieto, não fala a minha idade. Aí o que, que aconteceu? Eu deixei de pagar o dízimo, porque, padre? eu comecei a gastar demais, eu comecei a gastar mais do que eu ganhava. Aí, começou a apertar o bolso, foi diminuindo, e aí a minha irmã pegou e falou assim para mim, Lina, você tá pagando dízimo? Você está partilhando o dízimo? Eu falei assim para minha irmã, eu não tenho dinheiro nem para mim, vou dar dinheiro para a igreja? Ela olhou, não é assim, Lina, que se faz. Nós temos, quando a gente recebe, a primeira parte do nosso pagamento, nós temos que agradecer e, e partilhar com a igreja. Por quê? Porque se a gente tem um trabalho, é porque Deus que nos deu esse trabalho. Ele que nos deu saúde para trabalhar. E aí eu fiquei pensando, falei assim, nossa, mas eu acho que eu vou fazer essa experiência. Aí o que, que aconteceu, padre? Quando eu recebia, a primeira partinha do meu pagamento, eu ia na secretaria da igreja e entregava lá, ó, esse daqui é o meu dízimo. Padre, nunca mais fiquei apertada. Nunca mais consegui acertar todas as minhas continhas. Consegui, mas foi uma maravilha. Porque Deus na... foi em primeiro lugar e a senhora também começou... A gastar da forma certa, não é verdade? Exatamente, exatamente. E Deus nos dá a sabedoria para que a gente possa usar de uma forma correta aquilo que nós recebemos dele não é? Então por isso que uma parte a gente tem que ter a consciência Essa daqui é a parte que eu entrego para Deus para ajudar a comunidade Como é que ajuda a comunidade? Está vendo essas luzes acesas aqui? ó? É com o dízimo dos fiéis que a gente paga Exatamente é Exatamente como todo mundo está escutando a gente falar, a gente tem que pagar a luz, senão corta, né? Exatamente. <risos> Se não pagar, corta. Mas o mais importante é a gente saber o seguinte, que tem várias maneiras da gente dar o nosso dízimo, que quer dizer uma parte da nossa vida. O nosso tempo é um dízimo que a gente oferece para Deus. Aquele dinheiro que a gente tem, que a gente pode trazer para a igreja, é o dízimo, não é? Não é? Algo que a gente também pode fazer. Não só o que a gente dá, mas o que a gente faz. É uma forma de dízimo. Mas é importante que a gente saiba que tudo isso a gente pode oferecer de alguma maneira. Não é? Não adianta só eu falar assim. Ah, eu faço isso, mas eu não vou ajudar naquilo. Não é verdade? Aí não, aí não vale não. Aí não é. A gente tem que realmente se doar com amor. Participar com amor. Isso. Agora vamos ficar em pé. E vamos lembrar que... Toda vez que eu participo da igreja, ajudo, eu estou formando esse coração que demonstra o amor por Jesus Toda vez que eu dou a minha vida por Jesus, eu estou fazendo como Pedro e Paulo E ajudando nessa construção que é a igreja, sendo um tijolinho Olha Pedro e Paulo acabou de ajudar agora, colocou a cadeira e o ombão de é, volta É, e é isso mesmo Servir a Deus é ajudar as pessoas servindo a nossa igreja, que é formada por pessoas. Vamos dizer agora juntos assim, creio em Deus Pai. Todo...